Olá, estamos ao vivo aqui em mais esta live e hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em alta, sobre franchise. Até estava me atualizando aqui com as últimas notícias, vocês acreditam que esse segmento cresceu agora em 2022 40% em relação a 2021? Então, ou seja, está né, tendo muita procura, né, o empreendedorismo está em alta, e eu já tive uma experiência na família com uma pessoa que adquiriu uma franquia, onde eu também estava o tempo todo né, ajudando na parte de marketing, que é a minha área, né, e tive o contato com o franqueador, né, com a própria franquia, que foi no Shopping Genópolis, é, foi a Premiato, né, que eu tive um contato bem grande, que é uma franquia de alimentação é, fast food e o objetivo da franquia o posicionamento é oferecer pratos rápidos só que pratos diferenciados então assim eram pratos a franquia oferece né pratos nobres né com ticket médio mais alto então ao invés de você é, ficar esperando, né, no restaurante bacana, é fast food, então, né, com uma linha de produção envolvida aí. Então, eu vou, nesta live, a gente vai falar alguns termos de franquia, franchise, franqueador, franqueado, o que que é, tá? E, e né, em paralelo, eu vou falando também essa experiência que eu tive aí com a Premiato, e também depois a gente vai mostrar um vídeo da Pequenas Empresas Grandes Negócios que é bem atual, que fala sobre uma pessoa que fez, é, ela começou com uma loja pequena por uma necessidade, né, de mães. É, sabe aquelas mães, né? Não sei se é o seu caso, mas é no meu, né? O meu caso que a gente perde muitas roupas. Então o filho vai crescendo. E aí você perde as roupas e aí você faz o quê, né? Você faz uma doação, como eu faço muita doação, ou você também pode é, vender para uma loja. Então é uma franquia de compra e venda, né, de roupas é, com um desconto bem grande, né? Porque ela formou realmente um negócio em relação a isso, tá? E aí depois ela abriu, aí eu já tenho mais de 170 lojas aí espalhadas é, por, pelo território nacional. Então, ou seja, vale a pena a gente é, dar uma olhadinha no case que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui, vou compartilhar os slides. Vamos lá a gente falar... E eu peço para você se inscrever no meu canal, tá? Porque às vezes a gente esquece, isso é muito importante para mim, para se inscrever e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, tá certo? Então, vamos lá. Bom, gente, então quando a gente fala de franchising, o que, que é franchise? Franchise é um sistema pelo qual um franqueador, que é o proprietário da marca, né? Cede ao franqueado o direito de uso da marca. Então, franqueado é a pessoa que vai adquirir aquele ponto, aquela loja, né? E ele vai ter o direito, né, de comercializar o produto daquela daquele franqueador. Então, o direito de distribuição de produtos ou serviços, gestão de negócios, sistema operacional e a pessoa o franqueado paga uma remuneração para o franqueador tá certo? Então, lá no nosso caso familiar da premiato, né, franqueador, quem era a franquea, a desculpa, a premiato? Franqueado, o lojista, né, que foi essa pessoa da família que adquiriu. E você paga os royalties, você paga a taxa de franquia, enfim, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. Só que você tem o direito de distribuir o produto e o serviço. No caso, né, é da, da Premiato, que era alimentação. Eu falo era porque é, eu já. É, foi passado meu, né, da família, mas a Premiato ainda existe. Inclusive, tem loja no, no Shopping é, Eldorado. E vários outros aqui em São Paulo também, tá? E você faz toda a gestão de negócios, né? É, tem um sistema operacional que você tem que cumprir também deles, né? É, e eles te dão todo o suporte, tá? Então, franqueador, no caso, a premiato, no caso, o espoleto, né? Franqueada é quem adquire uma loja, no caso, quem adquiriu o espoleto, quem adquiriu o premiato, né? E a franquia, a própria loja. Mas a gente vai fazer aqui algumas definições a respeito, tá? Então, franqueador é a pessoa jurídica, detentora dos direitos sobre determinada marca. Formata o um modelo de negócio para ser comercializado em uma franquia, né? Que é essa loja, a unidade de negócio que é onde acontece. E cede a terceiros, que são os franqueados, o direito de uso dessa marca e o know-how, tá certo? Então, é, você né, sempre me pergunta em sala de aula, Ah, professora, é, quais são as vantagens, né? E o que, que não é vantajoso? Então, nesse caso que eu tive essa experiência com a Premiato, a vantagem é. Você, quando começa o um negócio, claro, né? Você tem toda uma maturidade, né? Do negócio, enfim. A marca, ela é já consolidada. Então, ou seja, você já entra com o nome no mercado. Você já entra com todo o conhecimento, né? Por quê? Porque o pessoal lá da franquia, né? Do, do franqueador. Eles fazem um treinamento e aí passa todo o know-how, certo? Você não tem aquele tempo de maturidade para você conhecer o negócio, conhecer seu público, né? Conhecer todo o produto, o serviço. Não, porque já vem tudo pronto. Né? Vem todo, é, já, já, já vem tudo formatado para que você consiga operar. Então, a vantagem está aí. E no nosso caso lá da, da franquia, primeiro a gente fez toda uma pesquisa em lojas de rua, tá? O que, que era mais vantajoso? É você ter uma loja de rua porque uh, o que a gente queria era alimentação, tá? Mas a ideia era loja de rua ou shopping, tá? Tá? E aí, a franqueado, franqueado ah, desculpa, a premiado neste caso eles não tinham loja de rua naquele momento. Então a gente precisava fazer a escolha. E quando foi para shopping, o que, que a gente pensou? Shopping mais seguro, tem a circulação do shopping, tem a marca do shopping, né? E também sábado e domingo. Por quê? Porque a loja de rua não ia funcionar de sábado e domingo, então só de segunda a sexta-feira o aluguel era mais barato, né, se comparado ao shopping. No entanto, você tem é, todas essas condições, né, que o shopping tem e a loja de rua não. Então, foi uma das é, reflexões sobre isso, tá? E é, por que que optou-se pela premiato? Por conta de custo-benefício. Tá certo? Então, é, a, o que, que foi bacana? Tudo isso né, que eu falei, que você já tem o pacote pronto. E o que, que é a desvantagem? Por exemplo, no meu caso, que adoro criar, inovar, né? Que adoro, é, porque a parte de marketing, né, de conhecer o público, de inovar, de colocar pratos diferentes, isso né, a gente não podia fazer. Por quê? Porque tinha uma limitação para você seguir todo o cardápio lá, né? Que o franqueador, ele realmente direciona e orienta, tá certo? No entanto, eu ainda acredito muito nesse modelo de franquia. Por quê? Porque você ganha tempo, né? Então, ao invés da gente, ah, um ano de maturidade para o negócio, não. Né? Você já ganha um certo tempo porque já vem tudo pronto. Então, eu recomendo, tá? Para quem sempre me pergunta, ah, você recomenda a franquia? Recomendo você acessar a BF, Associação Brasileira de Franchise, né? Tem muitas oportunidades, tem muitas feiras. É, então, faça uma pesquisa de acordo com aquele segmento que realmente faz sentido para você, que você gosta, né? Como eu falei, eu não estava à frente da franquia, mas eu estava nos bastidores, né? Porque o meu negócio não é alimentação. Meu negócio é, é realmente negócio, né? Então, é você trabalhar toda a parte de negócio. Aí ah, também assim, que nem eu falei para vocês, ah, tinha limitação realmente na parte de mercadológica. Mas muitas vezes a gente conversava com o franqueado, né, o franqueador, desculpa, é para propor ideias novas. Por quê? Porque tem o um comitê, né? Então é de todos os franqueados com o franqueador. E aí você pode colocar novas ideias, como a gente colocou de novos fornecedores, de novos cardápios, né? porque a gente estava numa região, por exemplo, da Higienópolis, aqui em São Paulo, né? do Shopping Higienópolis, e lá tem um segmento né, que é diferente, o público de lá. Então, a gente precisava também propor novos é, cardápios para que você consiga atender aquela região lá né, de judeus, que eles têm é, uma certa exigência, né, com carnes, enfim, né? Então, a gente teve que personalizar alguns, alguns pratos para poder atender a região, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Franqueador, ele é remunerado pelos franqueados pelo uso né, do, da marca... E aí a gente tem alguns outros conceitos, que é taxa de franquia, royalty e fundo de propaganda. Taxa de franquia é um valor fixo e cobrado uma única vez quando o franqueado ingressa na rede. Então, remunera o franqueador pelos treinamentos, elaboração dos manuais e assistência à abertura de sua unidade. Tá? Então, você paga de uma única vez um valor para que você tenha todo esse treinamento aí, manuais, né? E toda assistência para abrir a unidade. Eles já, né? Então, tem os fornecedores de loja, né? Então, você tem que reformar uma loja, um ponto de um shopping, né? Você tem que reformar, você tem que é, trabalhar todo o design com arquitetos. Então, isso já vem direcionado, você que faz, tá? A, o lojista, né? No caso, o, o franqueado que faz. No entanto, o franqueador, ele te dá as diretrizes, né? Quais são esses fornecedores, como tem que fazer, tudo para você ter o padrão, tá? Isso é uma outra vantagem, porque se você tem uma loja de rua, você é que vai ter que fazer tudo, né? Nesse caso de franquia, não. E é royalties, né? O que que são royalties? Royalties é a remuneração mensal paga pelo franqueado pelo uso da marca e serviços prestados pelo franqueador. E geralmente é cobrado um percentual sobre o faturamento bruto, que varia entre 5% a 10%. Neste caso, muitas vezes a gente negociava também com o franqueador, tá gente? Então assim, tem o faturamento bruto, ok, de 5% a 10%, no entanto, às vezes, no início, né, principalmente no início, nos primeiros seis meses, a gente negociou essa taxa. Por quê? Porque o faturamento né, acontece aos poucos e você já pagar de cara 5% a 10%, às vezes não tem nem a, né, a lucratividade que a, a loja precisa para seguir em frente tá então isso se você tiver interesse de abrir uma franquia né tenta negociar porque é, a maioria é bem flexível e né você vai tendo essa parceria isso é legal que você também veja com outros fazendo uma pesquisa com outros franqueados eu fiz muito isso também né com outros franqueados para entender é, de fato, se existe essa parceria, como que é, qual, é quanto tempo né, que você vai ter de investimento com a franquia. Então, assim, é, são pontos que realmente merecem atenção para que você consiga aí realmente ter êxito no seu negócio, tá? Então, vamos seguir. E fundo de propaganda? É o valor pago mensalmente pelos franqueados para custear ações de marketing. Neste caso, né, que a franquia que eu estou falando para vocês estava em um shopping, o shopping você também tem que pagar para o shopping, né, o fundo de propaganda promocional. Por quê? Porque o shopping também faz as suas ações mercadológicas. E, então, este valor também era negociado. Tá? Então, foi muito negociado... Com o franqueador para é, diminuir um pouco o fundo de propaganda também. Mas existe, tá? Você tem que pagar também. Então, é, quando a gente fala, né? Deixa eu voltar aqui para mim agora. Quando a gente fala é, de franquia, a gente está falando principalmente de um modelo de negócio já pronto para você, tá? E você vai pagar por isso, né? então você tem essas taxas né, de fundo de propaganda, de royalties, taxa, de, taxa promocional no, no caso de shopping, né? se você entra também na, numa loja de shopping e você tem que realmente né, é, se preparar para o investimento, que o investimento é alto. Exemplo, uma espoleto hoje você vai pagar em torno de 600 mil reais, a premiato que eu estou falando em torno de 400 mil reais. Tá? E tem que esperar mais ou menos um a dois anos né, para o retorno do negócio. Isso para qualquer negócio. Tá? É, no entanto, é o que eu falei para vocês, a franquia, a chance de dar errado é muito menor. Tá? Então, você vê que quem tem franquia do Boticário, Cacau Show, é, própria Espoleta, tem duas, três lojas. Tem uma amiga até que fez uma live comigo aqui é, um tempo atrás, que ela também teve Brasil Cacau. Então, ou seja, né? É um negócio que vale a pena. Essa pessoa da família que eu tô falando é, ficou cinco anos, né? E aí, depois que o contrato encerrou, porque normalmente o contrato mais ou menos essa esse tempo, esse período, tá? Aí foi fazer outras coisas, tá? Não que não deu certo, deu muito certo. No entanto, a prioridade era outra, tá certo? Então, eu super recomendo. Agora, deixa eu colocar aqui um case da Pequenas Empresas para vocês. Uma loja infantil que compra e revende produtos seminovos com descontos de até 80%. A ideia é de uma mãe do interior de São Paulo que comanda uma rede de franquias com quase 200 unidades. Acompanhe. O movimento de clientes não para. São pais com bebês de colo, no carrinho e com crianças de todas as idades em busca de economia. Por que, que vale a pena? Porque os preços estão mais em conta, a qualidade é boa, né? E aí a gente tem bastante opção, então vale a pena. A loja vende peças de roupa, itens de enxoval, brinquedos, calçados e acessórios novos e seminovos com preços de 50% a 80% mais baratos do que os das lojas convencionais. Aqui eu economizei muito mais na roupa de, de um ano dela, né? No shopping, o que eu pagaria 200 reais, aqui eu consegui por 89%. A marca foi criada pela Elaine em 2014, na cidade de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, depois do nascimento do Francisco, primeiro filho dela. Me encorajei, não voltei o meu emprego, peguei meus dois últimos salários de maternidade, na época era menos de mil reais, e comecei minha primeira lojinha bem pequenininha, 30 metros quadrados. O modelo de negócio agradou tanto que em menos de um ano, Elaine abriu mais quatro lojas em cidades vizinhas. Hoje, ela comanda uma rede com quase 200 unidades em operação e mais de 100 em fase de implantação. Então, a gente tem aí todo mês pelo menos 10 lojas novas entrando em operação. A loja da Daniela e do marido Jailson foi inaugurada em maio do ano passado, um mês depois do nascimento da Laura, a primeira filha deles. A gente sabe que abrir o seu próprio negócio no país, nas condições que a gente estava meia pandemia, era super difícil, só que a gente acreditou, dorme trabalhando, acorda trabalhando, né? então é, a gente mergulhou de cabeça. Na loja, dá para comprar e vender produtos em bom estado. Além da economia, a ideia é incentivar o consumo consciente, nesse universo infantil em que as crianças perdem tudo tão rápido. Ele nasceu com quando? Com 51. Tá com 56 e quase 5 quilos. Todo dia ele perde uma roupa. A ideia é boa, essa parte de conscientização, de reutilização das coisas, né? A parte ambiental e a parte social também. Porque a gente consegue vender produtos que estão em bom estado com preço muito atrativo. O Pedrito vai conseguir presentear os filhos e netos. Aqui tem um carrinho para o bebê, né? As roupinhas de inverno agora que esfriou bastante, a gente pegou uns agasalhos para ele... Pra festinha junina, para curtir um, um, uma quadrilhazinha na, na creche, daqui, tá aqui, né? Tem roupinha que parte de 5 reais e até peças que são dadas pela loja. Você dá uma olhadinha aqui, achou essa etiquetinha, ó. Pode levar que é seu. E que olha, o vestidinho um super bonitinho, ó, em uhum. ótimo estado. A gente tem delas em todos os setores da loja. para a mamãe que vem comprar, para ela se sentir presenteada aqui na loja. Depois de receber os lotes, cada franqueado faz a triagem das peças que recebeu. Essas aqui já estão em fase de pré-avaliação e essas aqui já foram avaliadas e estão no sistema da franquia. Se o fornecedor concordar com a oferta feita, ele recebe o dinheiro na hora ou pode optar por créditos para gastar na loja com um acréscimo de 20%. Eles entendem que deixando aqui eles conseguem pegar outros itens e aí eles trazem cada vez mais, né? Porque o benefício acaba sendo maior. As lojas compram lotes de no mínimo 20 peças, sempre em ótimo estado. A gente olha um por um para verificar o estado de conservação, se tem manchinha, se o zíper tá ok, se tem botão. Na rede há três tamanhos de loja, de acordo com o número de habitantes da cidade. O investimento varia de 167 a 370 mil reais. O resultado do primeiro ano de funcionamento surpreendeu a Daniela e o marido. Agora eles se preparam para mais dois nascimentos. É muito satisfatório a gente conseguir levantar todos os dias e ver algo funcionando e dando certo e atendendo tantas famílias, né? Que isso é importante. Tanto é que já está com o plano de uma segunda loja. Exatamente. E um segundo bebê. <risos> Nossa, gente, eu amei esse modelo de negócio. Amei. Por quê? Porque eu sou mãe também, né? Eu falei para vocês. Então, assim, é, a gente perde muita roupa, muita. E, naturalmente, eu faço as doações. Só que olha que bacana. Vamos analisar esse modelo aí de franquia, tá? R$ 200 mil para você abrir, em média, né? Dependendo do tamanho da loja. Consumo consciente, por quê? Porque né, é, você está reutilizando o produto, compra e venda. Né, então, é, você quando você vai na loja que você vai é, vender o seu produto, né, as roupas do seu filho, enfim, você está gerando tráfego para a loja, ou seja, a pessoa circula <coughs> e ela vai naturalmente, ver outros produtos, né? E também é, o valor, né? O, o preço, bem mais em conta, naturalmente. E outra, olha o detalhe que faz toda a diferença, que é quando a gente fala da experiência com o cliente. Valor agregado, valor percebido, né? Que você pode retirar uma peça gratuitamente. Uma ou mais, né? você tem a etiqueta lá de peças gratuitas. Ou seja, ele encanta o cliente. Por quê? Porque é você se sente prestigiado, que é a tal da experiência do cliente. Eu até estava numa num evento agora da Fia semana passada. Não, não foi antes de ontem. E eles falaram muito, né? Foi sobre transformação digital das empresas. O tema principal foi experiência com o cliente, tá? E é, user experience, por quê? Porque a experiência é tudo, por mais que a gente né, esteja no momento totalmente né, digital, né, de automatização de processo, digitalização, robôs, robótica, metaverso, enfim. Só que a experiência com o cliente o humano o que você agrega de valor, o que, que você é, encanta a esse cliente, faz toda a diferença. Né? Então, achei o máximo né, é, essa franquia que teve visão de negócio. Ou seja, é uma oportunidade, uma necessidade que o, a franqueadora, né, no caso a mulher que ela abriu essa... É, essa franquia em 2014, hoje já conta com mais de 200 unidades aí, né? Uma necessidade dela que virou um negócio, tá certo? Então, é, eu fecho a live de hoje com esse assunto de franchise, franquia, franqueador, né? Conforme a gente começou aqui a falar vários conceitos, né, e a nossa experiência também que eu tive na família de uma pessoa que teve a franquia, né, que falamos no início da live. É, se você gostou, compartilha esse vídeo, né, coloca na sua sala de aula, para os estudantes, enfim, né, e também se inscreva no meu canal, por favor, que isso me ajuda demais, tá certo? Então, eu fico por aqui e até a próxima live. Até mais, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus.